Voltamos aqui para falar do Chevrolet Cruze Lembra que eu falei daquele Chevrolet Cruze Premium Que eu dei a entrada aí no canal? O que nós temos aqui, gente Que eu vim na concessionária aqui do amigo meu Não é o Premium, tá? Mas é... Como se diz, a carcaça acaba sendo quase que todos iguais, né? Então eu vou estar tá mostrando esse carro para vocês Depois nós voltamos aqui a estar tá comentando dele, Tá bom? Só um minutinho, já volto com vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse 2022, tá? Não é Premier. A maçaneta, ela já vem da cor do carro, tá vendo? Da cor do carro, maçaneta. O aro é... Aro 17, tá bom? Aro 17. Essa grade da frente ela é bem agressiva tá vendo um formato até de ondulação né porque primeiro vinha com meia tá bom Mostrando aqui dentro, gente O áudio, eu não sei como é que vai sair aí Porque, às vezes, fica a câmera, né? Fica pra frente, então a voz some, tá bom? Ó, o volantinho, tá? Com os, os botões de instrumentos aqui, tá bom? De som Aqui é o, o velocímetro dele, tá bom? Que marca aqui a, o combustível, né? A temperatura, como todos os carros têm o RPM Tem aqui a... Vai até 250 Pelo menos é o que marca, tá? Que vai até 250 mas... E aqui o MyLink, né? Também tem é, o Ré Ele só não tem, gente Aquela muda, de mudar as faixas na rodovia Tá? Que se você dá uma cochilada e tal Ele corrige aquilo, tá bom? As portas As portas, como podemos perceber, ó é, Aqui é um couro Tá bom Um couro, aqui é plástico duro, que é cromadinho, tá vendo? Aqui são os, os botões de comando É o, o que é, tem né, no carros da Chevrolet Naquela gravação daquela caminhonete, gente, não vinha na minha cabeça que Eu falei que todos os motores da Chevrolet são igual É que é o Ecotec, tá bom? Ó, os encostos de cabeça Tá vendo? Três encostos de cabeça Três cintas de ponto, né? O banco dele, como vocês podem ver É um banco em couro Tá? De couro O um descansa-abraço Tá? Deixa eu ver se eu Não ponho a mão na frente da câmera Porque eu sou O descansa-abraço O descansa-abraço com certeza tem aqui, ó O guarda-objetos Tá? Percebemos aqui o que também? Essa chave Chave presencial, que é para abrir o carro ou não. Ah, não, essa daqui, ah tá, não é presencial não, gente. Essa é, você coloca ali e liga o carro mesmo, tá bom? Não é presencial não. É um câmbio aqui de é, automático, 6 velocidade, tá vendo? Que é parado, que é como ele tá aqui agora. O ré, neutro e dirigir. Então, gente, o carro automático, tá vendo, Parado, você vai dar um ré, você põe no neutro e você vai dirigir. É o mais fácil que tem até do que os outros, né? Sistemas online, é OnStar, tá? Que é, assim, é seu carro sumir. É um rastreador da Chevrolet. Tá vendo? Um sistema online, é OnStar, aliás. OnStar, é SOS, SOS, tem aqui essa outra... Esse outro botão não sei se tá pegando, tá, gente? Então, a claridade. Vamos ver aqui se tem o espelhinho. Ah, esse aqui tem todos, cara. Isso aqui tem todos. <risos> Tinha no meu também, tá bom? Tinha, tem aqui, ó. Do caronista, né? Do passageiro. Vamos ver a parte de trás agora. Pra ver o espaço é, da parte de trás, tá bom? Pessoal, ó. Na parte de trás, ó. Vocês podem ver que o teto aqui, ó, na minha cabeça fica esse tanto, tá vendo? É um espaço até razoável, eu tenho 1,70m, aquele banco tava ótimo para mim, ó. Então, como vocês podem ver, eu posso... O tapete, ele é de veludo, tá vendo? Aqui é a parte de trás. E a... daqui de trás, é... a... a impressão que você tem olhando para frente, é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é os encostos de cabeça, né, da frente, é... Bancos Ouro, tá bom? Então esse é o Chevrolet Cruze 2022 Deixa eu dar uma viradinha aqui pra mim Esse é o Chevrolet Cruze, gente 2022, tá bom? É, o Premier, que é aquele que eu mostrei para vocês na abertura do vídeo Não tem aqui é, Vem só com a maçaneta cromada E muda de faixas, né? Na rodovia Estaciona, parece, sozinho Esse parece que não se estaciona sozinho, mas tem todos os adereços que aquele lá tem, tá bom? Esse é um Chevrolet Cruze 2022, tá bom? É, bancos em couro, tudo isso aí que eu mostrei, é câmbio automático de seis marchas é, aro 17 é, não sei se esse tem um LED no farol, tá bom? 153 cavalos 153 cavalos e o que mais? Os, os botões ali no volante, né? O tapete em veludo, que nem eu disse. E, e é isso aí. Eu, nesse vídeo, vou deixar só com esse Chevrolet, tá bom? Aí eu pretendo estar tá trazendo mais carros aqui para o canal também. E passando para vocês, tá bom? Espero que vocês continuem aí. É, sempre atento, acione o sininho para saber na hora que chegam os vídeos. Deixe um like e se inscreva. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.